Olá! Tens um produto da DJI, está a chover e não sabes o que é que há é a desfazer. Então vamos ver o que é que a DJI tem para nós. Como eu disse na introdução, naqueles dias que uma pessoa quer voar com o nosso DJI, mas não pode, porque ou é de noite, ou está a chover, ou está frio, não se não quero ir para a rua, mas tem que treinar para poder ganhar... Algum calo e voar com mais tranquilidade. A DJI lançou um simulador. Ora, se viermos aqui ao site www.dji.com/simulator, Aqui onde podemos ver depois um vídeo. A explicar melhor o que é este simulador. O que é que ele faz. Aqui há algumas imagens já no simulador. Onde podemos testar as condições do vento o chão quando o drone está perto do chão simular acidentes estubato tomou banho onde depois podemos treinar com vários modelos manutenções nas cidades no, no campo e onde usamos o que os nossos comandos dos nossos DJIs vai estar disponível esta quantidade toda de drones lá e mais alguns se não me engano onde há três versões Aqui do software, onde temos a versão Trial, que é aquele que eu vou instalar. Depois há o Enterpriser e a versão customizada. Onde claro que aqui o, o Trial só tem alguns modos de voo e só dá para fazer algumas coisas. Enquanto as outras versões dá para simular tudo o que os nossos drones costumam fazer, a DJI. Ora, vemos aqui o download. Depois do download estar feito. É executar, vou dizer que sim para dar permissões à instalação. Ora, depois é fazer os passos normais do next, next, next. Aquela coisa simples. Aqui é finish, aquela coisa simples. Ora, clicar duas vezes no ícone, aquela coisa que a gente já sabe. Aqui é para a gente entrar na nossa conta e fazer o login. Aqui vai estar a ver qual é a versão que existe e depois é instalar Aqui temos as opções, o Stings, onde só temos duas línguas. Depois é carregar ali no botão e instalar. Quando temos de ter um espaço com um menos de 10 GB no disco, isto depois ao fazer o download faz para aí 2 GB e meio, está ali o tempo, 2 GB e meio. Depois é esperar que ele faça o download e depois continuar com a instalação. Aqui depois de fazer o download faz a instalação, depois quando chega ao final da instalação é só carregarmos ali em Start. Se por acaso aparecer aqui este erro, a gente diz sim. Que é para instalar os drivers necessários depois de termos instalado. Podemos vir aqui a Options, a Stings e aqui mudamos para Inglês ou Mandarim. Depois a qualidade, que queres má qualidade ou a qualidade depende do teu computador, da tua máquina. A resolução, no meu caso é 1080p, não sei como é que é depois no vosso. Se querem um ecrã cheio ou um ecrã com uma janela e o modo do comando. E é... Start! E começamos aqui com a interface. Aqui a mostrar já todos os drones que estão no aplicativo. Mas não vamos ter acesso a todos porque isto é o modo trial. Dentro do aplicativo temos duas modalidades. A primeira é o voo livre. Onde a gente vai ter vários cenários onde podemos voar livremente. E o segundo é o entretenimento. Ora, começando aqui no primeiro, o voar livre, aqui mostra alguns dos equipamentos que a DJI nos deixa usar aqui nesta versão triala temos aqui o Spark, o Mavic Air, o Mavic Pro, o Mavic 2 Pro e o Zoom, neste caso este é o Zoom. O Phantom 4, profissional, aqui o Spyro One Pro, na versão Free, nos deixa voar. Depois dá para fazer aqui mais algumas opções. Irmos para o terreno aqui já com alguns ajustes. Onde eu vou aqui entrar com o Phantom 4. E depois darmos os seguintes cenários. Temos aqui o cenário da cidade, que é um cenário de uma ilha. Para andarmos ao ar livre também. E aqui um armazém. Eu vou usar aqui o da ilha. E dentro da ilha temos vários cenários. Temos estes quatro cenários. Eu vou usar este. Aqui temos o nosso cenário. modo livre. Agora o teclado. Temos que o pôr de lado. Com o teclado não dá para voar. Infelizmente. Temos que voar com o que? Com os comandos. Temos aqui... O comando do Phantom 3, profissional, este funciona, mas não funciona no comando do Mavic, infelizmente. É pena, eu já experimentei, ele não funciona no aplicativo, porque está a funcionar. Vou ligar o nosso comando. Ligar o cabo aqui atrás. Agora para quem tem um drone da JTi, isto funciona igual, guimbos. E o drone está a funcionar. Agora levantamos aqui um bocadinho de voo. Ora, agora temos aqui em relação às vistas. Esta vista é aquela que a gente costuma ver. Ficamos cá no nosso sítio. E o drone anda aqui para trás e para a frente. E, e estamos sempre no mesmo sítio. Se usarmos aqui o botão de, de ver as fotografias ou os vídeos que a gente tirou. Muda a vista. Assim estamos a ver como se estivéssemos a olhar para o nosso tablet ao nosso smartphone, se eu mexer aqui os guimos vocês veem no, no simulador, os guimos a mexerem, se cargamos outra vez, é como se estivéssemos a usar os óculos da DJI, se outra vez, temos esta visão que não é realista, porque nós não andamos assim com a câmera atrás do drone, aqui voltamos para a mesma, mas se voltarmos a carregar e ficar lá com o dedo, simplesmente o nosso rapazito mete um comando deste tamanho no bolso e podemos andar aqui todos contentes. Deixa eu ver se eu aqui uma cabeçada no drone. Está para saltar. É um bug. Passei, estou a passar entre o drone. Prontos, mas a gente aqui choca contra as coisas. Ó. O boneco aqui vai andar, tumba. Fazemos conta que andamos aqui a jogar um GTA. Só não manda murros nem rouba carros. Se voltarmos a carregar no botão, ele saca ali do comando do bolso e estamos nós prontos para fazer aqui as nossas aventuras. E estes simuladores são bons para quê? Para uma pessoa ir treinando. Está a chover, está a frio, uma pessoa em vez de estar a andar com o nosso drone na rua, à chuva, que não convém, o frio, e estarmos a gastar ciclos de bateria, viemos para aqui treinar algumas manobras. Como por exemplo, eu chegar aqui assim... Apontar para ali a câmara... Esqueça, isto, isto é como se fosse mesmo na realidade, temos aqui o rimbo e tudo. E agora, vou treinar a fazer uma orbital de volta aqui da árvore, manualmente. Imagina que vamos assim... Agora fazemos aqui para subir e lentamente puxar o gimbo para a frente para mostrar o que está por detrás destas árvores. para dar aquele efeito cinematográfico. Ora, ali estou no position. Se eu mudar para o A, fica para o ATTI. E se eu passar para o F, fica no Spore. E aí vai andar muito mais rápido. Uhuuu! Escoada aqui contra estas coisas. Ou então treinar outro tipo de situação. Como por exemplo, fazer aqui assim um afastar. Como só vai treinando isto. Fica até bastante engraçado quando o senhor está a fazer alguma filmagem panorâmica. A darmos destaque ao objeto e depois mostrar um, a amplitude do lugar. Ora, esta parte vocês já entenderam que serve para, para esse tipo de coisas. Ou então fazer aquele estilo de voo que muitas pessoas conhecem. O estilo Van Zé. Van Zee, um abraço e andar aqui assim, no meio das árvores, a, como eu costumo dizer, a lamber as árvores. Nossa, passou lambendo! Ui, ui, ui. Aqui não passou lambendo, aqui bateu mesmo. Olha, fiquei em cima da árvore colada. Aí é que eu estou em modo de espora, e isto fica agressivo. Pronto, já tomei o norte outra vez. E andar aqui assim, um gajo a treinar um pouco. Este simulador serve-me para isso. Vamos ir treinando, aqui movimentos. Ui. Ora, vocês entenderam para que é que isso serve? Agora voltando aqui para trás. Aqui na parte de entretenimento, entro. Continuo a escolher os drones, neste caso vou escolher aqui o Mavic era e vou fazer aqui uma corrida. Temos aqui várias pistas. Eu vou entrar aqui na primeira. 3 Agora ligamos os motores. Levanto o voo e vai ele. Ação que seja de chocar ali contra os portões, perdemos. Então agora estou calurinho que estou concentrado. Vamos bem do chão. Com drone corrida sem andar no chão. Não andar no chão, andar muito perto do chão. Ora, já só falta aquela logo ao fundo. E todo o acelerador para a frente. E... 1.17 1.17 a última vez que eu joguei isto, fiz 1.18. Estou a melhorar um segundo. Isso é bom. Ora, volto para trás que é para mostrar a outra modalidade. E agora vou aqui para passar os anéis. Só temos este. Tenho ali uma estrela ainda. Ainda só consegui uma estrela. Aqui é passarmos os túneis e cada vez começa a ficar mais difícil aqui os anéis a ficarem em posições muito estranhas para obrigar a termos uma condução com mais perícia. Ele está muito sensível, esta sensibilidade dá também para alterar aqui no, no simulador. Oi, oi, estou aqui muito aos zigue Estou a jogar o Sonic. Eu estava primeiro. Pronto, se acertar nos anéis também caio. Continuei só com uma estrela. Ora vou voltar para trás. Vou pôr aqui de lado o comando. Ora meus amigos. Isto é um pequeno vídeo. Aqui sobre o simulador da DJI, para quem tem produtos da DJI. Infelizmente é só para quem tem produtos da DJI. E agora quero responder aqui algumas perguntas que me mandaram fazer nestas últimas temporadas. E são, se o meu canal vai acabar. A todas as pessoas que me perguntaram isso, e aquelas que pensam que o meu canal acabou, não acabou, por isso eu estou aqui. Não tenho tido é tempo para conseguir dedicar ao canal. Tive que optar entre aquilo que me põe a comer na mesa, ou o hobby. Irei outra vez começar a ter regularidade a colocar vídeos. Não já para a semana, mas ir devagarinho colocando vídeos até ficar outra vez regular. E a todos aqueles que mandaram mensagens de apoio para o canal não acabar. Um grande obrigado. Um grande abraço. E até já.